Eu sei, hoje você já orou por sua família, já orou por seus vizinhos, por seus filhos, já orou por seus amigos de trabalho, mas espera aí, eu quero saber se você já orou por você mesmo. Já orou a Deus pedindo paciência, forças, resiliência, esperança, saúde? Na Bíblia diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Mas você sabia que o próprio Jesus orou por Ele mesmo? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, diz assim, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Jesus ele pediu a Deus por Ele mesmo, Ele sentiu essa necessidade. Nós temos muitas necessidades na nossa vida. E às vezes a gente acaba esquecendo de pedir a Deus para que Ele nos ajude a vencer os nossos obstáculos, a alcançar os nossos objetivos. Vamos fazer um teste? Comece hoje mesmo. Tire cinco minutos do seu dia para orar somente por você. Isso fará muita diferença da sua vida. Que Deus te abençoe.